A mansa fera, enquanto eu domino na bela Cara, tô tão na dela, cristal pra cinderela Aquela que vai comigo pra onde eu vou Além do horizonte, fuma os montes e vê o sol se propõe o melhor moletom, só com o tirar John Dupont, Mac e tira de onde do bom, é que batom. Que importa que na hora cá nada disso importa, corta, corta. Vamos pro making off, conteúdo impróprio, horário nobre. Trilha sonora pro love TV, abafa nossas vozes. Tudo estremece, alivia meu estresse. Cê distraz, me distrai, me desfai me enlouquece. Vou dar o que você merece. Cê me aparece, toda sexy uh. Fumaça vai, fumaça vem Mantenho os pés no chão enquanto a mente tá no além E ela vem, e ela vai Chapado com sorrisos que ela me traz Troquei a vida de balada, ela tem um dom Troco o beca de gala, preferência moletom Mas se for passar e saio com ela Bebemos, dançamos, se amamos, não cai da noite, janta, luz de vela, apaga Todas as luzes junto apaga, meus vacilos e se complica Liquid peito corretivo, mais gata, tamo aí Na cama se entrega, se joga, cabelo na cara, lambuzo, fundi Fala, que quando me vê arrepia de ponta cabeça Fala, que meu beijo é viciante, que quanto mais beija, mais deseja eu te Quanto mais eu pensar nela, mais perto de mim vai ficar Que quando ela cola em mim, nunca mais quer descolar Que quando ela tá sem mim, falta de mim vai sobrar E se sobrar amor não é ruim, eu quero é derramar Fumaça vai, fumaça vem, mantém os pés no chão enquanto a mente tá no além Pra mim é solução Tipo filme de cinema Várias cenas de ação Menta adrenalina Me dá mais tesão Mano, essa menina Me faz perder a noção Ela sabe como jogar É cheia de mistério Não tente a enganar Ela tem seu próprio critério Nina bandida Sorriso de princesa Eu bobo da corte Ela é realeza Tem muito Essa gata tem que ser mestre em destreza Pois Essa mina é fogo e eu sou vento Quando ela passa destilando seu talento Eu fico mó chapado viajando em seu sorriso Ela é uma droga o meu único vice Fumaça vai, fumaça vem Mantenha os pés no chão enquanto a mente tá no além